Então tá, então puderem compartilhar, quem não é inscrito, poder se inscrever no canal, não esqueça de conferir também o meu curso de migração para Linux. Não vou deixar de fazer o meu jabá, porque também tenho contas para poder pagar, né? E lembrando que você se inscrevendo no meu curso de migração para Linux, você aprende Linux de verdade. E concluindo o curso, você ganha o meu mini curso de atributos no Linux, que é um curso complementar. Você pode comprar ele também se você quiser a parte, vai até me ajudar, inclusive se todo mundo já tivesse me ajudado e comprado o curso, né? Eu não precisaria estar tá trabalhando fora. Que é por isso que, inclusive, eu não tô trazendo vídeo, tá, galera? Porque tá tá trabalhoso pra caramba, principalmente nessa pandemia, na área de, quem, da área de TI, gente. Não é só da área de medicina, não, a galera da área de TI tá mantendo todo mundo trabalhando em casa, tá? Do caramba isso aí. Também não esqueçam do OS, né? Que tem o OS Premium, que ele tem uma parceria com o canal Toca do Tux. Tem um vídeo que eu quero trazer... É... É sobre, inclusive, um bug que eu encontrei na linguagem BC, né? Inclusive, eu tô com umas surpresas aí também. Mais surpresas, só tô sem tempo pra poder fazer. Bom, então começando sobre o Windows 11. Foi anunciado aí o Windows 11, né? Para mim tinha sido surpresa, porque quando eu vi a imagem dele, se eu só batesse o olho na imagem, para mim tinha passado despercebido. Ah, que a interface gráfica dele lá, né? Ficou tipo um tom de KDE, todo mundo falando isso e tal. Só que a última versão do Windows 10 já estava assim. Inclusive eu vi gente do Windows criticando, né? Pô, não, tá copiando muito o e tal. Gente, eu não vejo problema nenhum em copiar. O bem da verdade é que não. Dando um exemplo fora desse negócio de interface gráfica, de sistema operacional e tal, a gente para a pensar em carro, gente. Carro um copia o outro, sabe? Já pensou que, assim, cada carro que aprender a usar como funciona? Acaba seguindo o mesmo padrão. Tanto é que é um fato muito interessante. Eu não sei se eu já contei isso, né? Mas é que, assim, teve um cara, um colega meu, que ele foi dirigir um carro, aí ele colocou na ré, olhou pra trás e pisou no acelerador. Na hora que ele pisou no acelerador, o carro foi pra frente. E, na verdade, aquele carro, o que você coloca como ré, na, ré, na verdade, é a primeira. Entendeu? Então, assim, segue-se o um padrão. Se todo mundo tá se adaptando àquilo, tá todo mundo acostumado com aquilo, o é bom de copiar isso, porque a pessoa não vai ter um choque de ficar reaprendendo a utilizar, sabe? Eu acho que isso aí, por exemplo, devia seguir em bills, gente, sabe? Porque toda BIOS é assim, né? Um computador pra você entrar na tecla Dell, no outro no F1, no outro é F12, no outro F2, no outro F10. Ah, toma banho, pô. Segue um padrão aí que tá todo mundo acostumado. Então, assim, eu acho muito interessante se seguisse um padrão mesmo. Ah, galera tá acostumado assim? Ah, ou então, assim, isso aqui é da hora naquela interface? Vamos copiar assim. Porque a galera gostou, não gostou? Vamos ter. O pessoal olha e fala assim, putz, isso aqui no KDE é muito interessante. Seria legal se o Windows também tivesse. Por que não, então, trazer pra galera se é o que a galera tá querendo? É assim que funciona o mercado, você tem que atender o que as pessoas querem mesmo. Ou então, o um exemplo que o pessoal fala é da, da Kombi, né? A Kombi é assim, né? A Kombi, pra você passar a marcha, dá toda aquela torcida, assim. Pra, pra passar pra próxima, volta, vira aqui, passa tudo. E o pessoal ainda fez uma imagem, né, zoando, né? Falando assim, você só não pode deixar ela perceber que você tá passando a primeira, senão ela dá ré. Então é assim, sabe? Então, por que, que a Kombi, na época, já não seguiu o padrão dos carros, sabe? Por mim copiar, não vejo nenhum problema. Na verdade, quando eu vi a nova versão do Windows 10, eu acabei gostando exatamente porque parece o KDE. Sabe, aquele na hora que você clica no iniciar, subiu aquele tom de acrílico e tal. No Windows 11, a única coisa que eu percebi é que colocaram no centro, não sei porquê. Não, na verdade eu entendi o um porquê. Mas ficou no centro. Pra mim, eu achei que estava é, copiando, no caso, o macOS. E pelo que eu li, na verdade, é para poder ficar ter uma, na verdade, integração melhor com o tablet essas coisas. Foi mais por causa disso. Mas eu achei legal, né? Você clica assim apareceu um minuto do... Digamos assim, parecendo um tom de acrílico. Eu achei aquilo bem legal. Então, a questão de copiar, gente, eu não vejo nenhum problema. Tá? O que eu vejo problema é plagiar. Aí sim eu vejo. Na questão de copiar, gente, se a gente for parar para pensar... Uh, o Windows sempre copia o Linux. Se vocês forem ver naquele livro lá, o Descobrindo o Linux, do João Heriberto Motafilho... O próprio aquele ejetar com segurança... Quando você conecta um pendrive, né? É, foi copiado do Linux aquilo lá e até o próprio João Heriberto Montafili fala, né, que assim, se é uma coisa boa tem que ser copiada mesmo, copiado já vem copiando há um tempão, o KDE surgiu né, inspirado no CDE, depois Microsoft foi vendo as vantagens dele, e foi copiando agora sim, se, se a galera de Linux critica a questão de copiar, pra começar é a galera que eu vejo geralmente fica definindo o GPL quatro liberdades né? e qual que é a liberdade número um mesmo? estudar como é que o programa funciona não é? Inclusive, para poder adaptar suas necessidades. Você concordou com aquilo? Mas o que, que isso tem a ver? Ué, eles estudam como funciona e implementam no deles. Você concordou com isso? Você está defendendo isso? Entendeu? Ah, mas questão de adaptar suas necessidades. A questão de adaptar necessidade não necessariamente é daquele código. Você pode adaptar no seu. Então, honestamente, você concordou com isso? Ó? Só lamento. A única coisa que eu volto a frisar é a questão de plágio. Plágio eu já acho uma palhaçada. Sabe, faz tudo direitinho, até com a mesma fala, vamos assim dizer. Eu faço um vídeo, um cara vai fazer o mesmo vídeo, golzinho, sem mudar nada. Eu já vi isso muito no YouTube, inclusive já fizeram isso comigo, já fizeram com o Marcos Monteiro, o Matheus Miller, já fizeram com um monte de gente. O um único cara faz isso, e é a galera que fica babando o ovo pro cara ainda por cima. Assim. Mas enfim, então, assim, questão de copiar, eu achei até legal. Eu vi aquilo, eu achei bem legal. Inclusive, uma vez eu vi um cara criticando o Linux por causa disso que é como se fosse a atualização automática que o Debian né, vir, aí o um cara olhou e falou, ai oh, não, ele está copiando o Windows, ou oh, não, isso não é bom, me passem a fonte disso, porque eu estou decepcionado, honestamente, eu olhei e falei, caramba meu, galera de Linux é problemático, meu. sabe, se o recurso é interessante, é bom, por que não, por que, que o usuário tem que ficar se preocupando, na questão de desktop, por que, que ele tem que ficar se preocupando com a atualização? A atualização tem que ser disponível automaticamente. Mas, bom, então, esclarecido essa parte de copiar, a interface gráfica em si, eu gostei. Inclusive, o menu, na hora que eu vi lá clicando, eu acho interessante, porque o menu do Windows 10 eu achava muito poluído. Não sei se vocês concordam ou não, se vocês gostavam, mas eu, particularmente, eu achava ele poluído. Aí, no Windows 11, eu achei ele mais limpo ali, ficou bem legal. Na App Store dele, que eu vi, parece que dá pra rodar aplicativos do Android, do Chrome OS e da Amazon App Store. Da Amazon, no caso, você tem que se logar, né? Parece o Android também, né? Tem que conectar na, se logar com a conta do Google, é pra isso e já era. Se vai ser bom ou não, só, só testando, só agora na prática que a gente vai ver, tá? Só isso que eu tenho para falar, essa questão da, da App Store deles. Uh, a questão agora de jogos, né, tem, tem essa parte que eu não vou discordar muito, né, do, do Linux Gamer. Ele falou que o que tá mantendo o Windows vivo são jogos. Em partes é verdade, em outras não, sabe? A, a questão do Office ainda mantém ele forte aí também, sabe? Antigamente, no passado, eu defendia o LibreOffice. Até 2016 eu achava o LibreOffice melhor do que o Office da Microsoft. Em certos aspectos, ainda acho o Office da Microsoft melhor. De lá pra cá, foi evoluindo o Office da Microsoft. Hoje eu acho o Office da Microsoft muito melhor. Tá? Não vou defender LibreOffice nesse aspecto não. É, evoluiu muito. Principalmente o Office 365, eu tô achando ele do caramba. Mas, tá... Tem coisas que mantêm o Windows vivo, não é só jogos não, tá gente, mas assim, o que está sendo muito forte para manter o Windows forte e vivo são jogos. Essa parte de jogos mantém ele realmente muito forte. E, só que assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, por exemplo, você tem o um Xbox, para que você precisaria do Windows? Mas aí que tá legal, né, que tipo, você vai lá, por exemplo, na Steam, você pode comprar os mesmos jogos que você tem no Xbox e jogar no Windows, isso aí... Eu não sei qual que é a estratégia da Microsoft com isso, porque pra mim, em certos pontos, eu vejo como perder dinheiro. Mas tem que saber, na verdade, eu vou debaixo do pano pra poder descobrir, né? Não tem como. A gente tem que ver que o Windows, a estratégia da Microsoft de entrar pro mundo de jogos, já vem muito antigo, lá do, de 95, 98, sabe? Tipo, começou mesmo, que eu tenho notícia, quando estourou Doom no mercado. A Microsoft foi lá, fez parceria, né? E uma das propagandas do Windows era, né? O Windows Roda Doom. Então ela já vem, ela é pioneira nessa parte de jogos. Apesar que alguns jogos foi bem ruim, né? Tipo, o Mega Man deles era bem ruim. Mas beleza. Depois a gente vê ele no Dreamcast. Então a gente vê depois disso o Xbox. Então assim, eles são pioneiros. Que eles são, são realmente melhores? Isso é, realmente são melhores que o Linux? São. Mas isso não leva a dizer que a Linux não roda jogos. É a mesma coisa se você virar e falar assim, né? FreeBSD não roda jogos. O FreeBSD se instalar ali agora pode ser que realmente Não. Porém, né, então, como é que ele não roda jogos? Ele não... Ah, ele não é feito para jogo, porque cada sistema é para uma coisa, tá ele no, no Playstation, que eu saiba desde a versão 3, tá lá, já três é, gerações de consoles do Playstation, e tá no Nintendo Switch, então assim, é palhaçada dizer isso, sabe? Não existe sistema de profissão. você tem um sistema de de propósito geral, não é assim que ele é feito pra uma coisa. Se ele é de propósito geral, não é assim que ele é específico pra alguma coisa. Ele pode se especializar em uma coisa, mas não significa que ele não é pra aquilo. Mas que ele realmente é melhor do que... Eu não sei se realmente ele é. Né? Por conta, eu volto a repetir, não tem como dizer que não é, que é a questão do DirectX, tá? É, tanto que o nome do Xbox ia ser, né? DirectX Box, né? mas aí mudaram simplesmente para Xbox, o Vulkan deu uma força muito grande para Linux, Linux melhorou muito, principalmente, né? já postei artigo no meu blog, mostrando que é, teve um cara, se não me engano é da NVIDIA ou da Amazon, não lembro, que ele fez né, jogos rodarem do Windows melhor do que no próprio Windows, inclusive até em Raspberry Pi, eu falei caramba, então é isso, tipo assim, pra mim são essas três novidades que eu vi, que eu achei interessante, tá? Eu vi uma galera criticando, né, sempre a mesma piadinha, né, falando assim, ah, o Windows ele é excelente, quando ele fica pronto que ele ainda é beta. É a mesma galera que defende o GNU, né, mas não fala mal do Herd, né, legal, né? Aí onde eu postei o um print no grupo particular, mostrando, né, o pessoal zoou. Lá fora o pessoal zoa demais o Herd, vocês né? não tem noção. O pessoal fala que a humanidade vai acabar em 2050 e o World vai ficar pronto em 2060. Sendo que não existe mais nem ser humano. Bom, então é isso que eu gostei. Tá, vamos ver como é que ele vai agir, né? Como é que ele vai se comportar, o Windows. Essa questão desses recursos, principalmente na parte de jogos, ele tá descrito que ele agora traz suporte é, nativo, né? Ou então já o padrão do tal de auto-HDR, que é questão de renderização, né? Desenho de, de imagens, jogos questão de brilhos é, dos jogos de forma mais rápida e tem também a questão do direct storage que seria para poder carregar o jogo mais rápido também então né então parece que vai ser bom vamos ver o que vai acontecer mas eu acredito ainda que a microsoft vai mudar essa questão lá de no, por baixo do capô né a camada de baixo nível vai acabar sendo linux mesmo ela não precisa entregar aquilo né já mostrei na prática aqui na licença você não precisa entregar aquilo, mesmo que a é GPL você não tem que entregar o seu código. Né? Isso aí vai para o meu livro ainda, inclusive, tá? Que é outra forma, Guilherme, que eu tô, for ajudar a área de tecnologia. Tenho pretensões de três livros aí na prática da coisa, tá? Um sobre uma linguagem, outro sobre licenças, e o outro ainda deixa eu guardar segredo. Bom, tem coisa que eu ainda quero trazer mais, tem mais cursos que eu quero planejar, tá? Um, inclusive, é sobre uma linguagem que eu gosto muito. outra é sobre servidores e vem coisa por aí, tá? É só questão do tempo, porque tá acabando comigo. Mas é isso aí. Se não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal, porque assim vocês me dão uma força, porque o YouTube tá toda hora retirando inscrito meu. Se não... Conhece o meu curso, não deixa de conferir ele lá, tá? Ali sim você aprende Linux de verdade, na marra, sem ideologia filosofia. A gente aprende Linux. Tem nova aula que eu tenho que preparar. Galera, tá todo o roteiro pronto pra fazer. Só só não tô tendo tempo pra poder colocar no curso, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Valeu, galera. Uma boa noite. Forte abraço e falou. Uh!